Olha com intenção oculta. Se faz questão de pedir um trago da sua mituca Se tá na Itália, pede um chocolate, bate um souvenir pra fazer parte da confraternização. Gostou dos panos que tu veste? Agora compra um semelhante pra dizer que é do semblante, mas é um pé no saco. Viu que você foi se tratar num terapeuta, besta finge ter problema pra se incluir no barco. Se passou foca com quem vive no teu círculo, já arrumou currículo, profissão vestia. Segue comendo pelas beiras tipo um rato, não esqueça de tapar. De sua moradia Amor ao próximo é um fato que desconhece Ao menos que atribuam doces na delicatese Se você inventa de compartilhar um projeto tem em mente que discreto ele vai roubar sua tese Ficou de olho até no prato que tu come Na bosta que tu caga, no peido que tu exala Arruma espaço até onde não foi chamado E se o carona tá ocupado ele sobe no porta-mala Mira os feitos que você planeja Mas é por estratégia pra aplicar mandinga Não adianta crer que a jiboia te apoia Passou na clara boia. teu corre nunca vinga Pediu conselho pra arrumar uma namorada Enquanto tu digita ele trova sua fiel Sua presença vem com um cavalo de troia Tipo vírus programado com fome de cascavel Solicitou financiamento passageiro Fingiu ter relevância, gastou tudo em puteiro na hora de pagar ficou ausente. Colocou no seu status que família vem primeiro. Zé Povinho, arruma sempre uma desculpa pra tá perto de quem corre pelo certo. Zé Povinho, afina a voz na sua frente e te derruba quando passa do concreto. Zé Povinho, arruma sempre uma desculpa pra tá perto de quem corre pelo certo. Zé Povinho, afina a voz na sua frente e te derruba quando passa do concreto. Zó de Tandera não passa batido, pedindo meu vínculo. Caraguetículo, tá no cubículo, sempre me espículo. Um gole da beira pra fazer versículo. pelo diálogo, chupa testículo. Chama as amigas, ficou no pinícola. Paga de fino, pisou na vinícola Sem obstáculo, pega o binóculo, mira no globo. Frontal, espetáculo. Bebe meu esquisante na vesícula. Pênis minúsculo, verme do século. Fã de crepúsculo, um trouxa mais Otário que fala gestículo Músculo, escrúpulo, fugurubundo, furúnculo. Pega no oráculo, a caixa de fósforo e queima o tentáculo do Zé Polvinho. Oh, cai no sepulcro sem dedicatória. Cai o queixo, sai do eixo e fica na memória. Zé Polvinho, a sempre uma desculpa pra dar perto de quem corre pelo céu. Zé Polvinho, afina voz na sua frente, te derruba quando passa do concreto. Zé Polvinho, arruma sempre uma desculpa pra estar tá perto de quem corre pelo certo. Zé Polvinho, afina voz na sua frente, te derruba quando passa do concreto.